Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca Deluca, professora de Geografia do 9 ano. Na aula de hoje iremos aprender sobre o Oriente Médio, a cultura, a economia e os conflitos. O Oriente Médio é uma região localizada no oeste da Ásia e é onde se encontra a maior riqueza mineral do continente, com a riqueza em petróleo, sendo uma das principais car características econômicas da região. Ou seja, o Oriente Médio é uma região da, do continente asiático, que é localizada no oeste da Ásia, e pega todos os países a oeste, claro, do, do continente asiático, e um pouco do nordeste da África, como por exemplo o Egito. Então vamos ver sobre a cultura do Oriente Médio. O Oriente Médio é caracterizado pela variedade de etnias, tradições e religiões, sendo o berço das três principais religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. As comidas típicas do Oriente Médio são, em sua maioria, baseadas em trigo, já que a cultura de plantio de trigo na região é muito forte e milenar lá no Oriente Médio. E aqui temos o exemplo do quibe, que é originário lá do Irã e do Líbano. E veio para cá para o Brasil, é muito comum aqui no Brasil, e chegou aqui por conta dos imigrantes libaneses e árabes no, em geral, que são dessa região do Oriente Médio, a oeste da Ásia. Então vamos ver agora sobre a economia do Oriente Médio. A economia do Oriente Médio é muito influenciada pela exploração de petróleo. Ou seja, lá é muito rico em petróleo. A, os, é, a extração de petróleo é, influencia demais na, na economia, que na verdade é mais baseada no mercado internacional. Eles exportam, mas não, eles não é, extraem o petróleo para... Para impor, na, para impor no seu próprio mercado, no, no mercado do Oriente Médio, não, mas sim no mercado exterior. E a, e a produção de trigo e azeite de oliva é historicamente um fator característico da região. O trigo, o azeite de oliva é, e o vinho também é muito característico e milenar no Oriente Médio, principalmente o azeite de oliva e o vinho é, em Jerusalém. O fator do turismo, seja histórico, religioso ou natural, se torna um dos principais pontos de desenvolvimento de alguns países da região. Então aqui temos o exemplo do turismo ali em Jerusalém, que é, recebe turistas do mundo inteiro para turismo de religião e histórico. Aqui temos sobre a extração de petróleo, já que a região é muito rica em petróleo, e o trigo, que é uma cultura milenar, do trigo, do azeite de, de oliva e do vinho, como eu disse. Então vamos ver sobre os conflitos na região, no Oriente Médio. Os conflitos no Oriente Médio, na verdade, ocorrem desde as invasões em, na época do Império Romano na área, na região lá. E os principais conflitos, na atualidade, são sobre a criação do Estado de Israel, em 1948, que causou conflitos porque os judeus eles receberam reconhecimento do, do, das suas terras como Estado independente. Porém, os muçulmanos que viviam nessa região de Israel, Jerusalém, eles se, ficaram indignados porque eles não receberam a independência, não receberam reconhecimento internacional de suas terras, apenas os judeus. E isso traz conflito até hoje entre as pessoas judias e muçulmanas, já que os judeus têm Israel como estado reconhecido internacionalmente. E os muçulmanos não têm a Palestina, conhecida como internacionalmente, que é uma região muito próxima. E também a divisão o, no próprio islamismo, entre os xiitas e sunitas, que os xiitas e sunitas nada mais são do que diferentes denominações do próprio islã, que alguns acreditam que uh, Maomé, que é um, o profeta do Islã, ele deveria, ele deveria ter o seu sucessor escolhido pelo povo, enquanto os outros, outros povos, no caso os xiitas, acreditam que Maomé tem que ter seu sucessor é, aprovado por Alá, que é o deus do islamismo. Então, há esse conflito entre as etnias nessa região do Oriente Médio, entre as etnias muçulmanas, os chiitas e os sunitas. Vale lembrar que os sunitas são a maioria. Porém, os conflitos entre chiitas e sunitas, por questões religiosas, por questões de crença, há muitos conflitos também, muitos conflitos sangrentos, vale se dizer. E o fanatismo religioso muçulmano causa terror entre os próprios povos, chiitas, sunitas, no próprio Oriente Médio, chegando até o Ocidente. Por quê? O fanatismo religioso do, da, do islamismo, na verdade, eles acreditam que todos devem agir do jeito do que eles creem. Chegando até o Ocidente, eles querem impor os fanáticos religiosos do Islã querem impor em todo mundo uh, seus costumes, suas crenças e com isso eles fazem terrorismo, como por exemplo aqui em 2001 o ataque às torres gemas nos Estados Unidos que, que são terrorismo já no Ocidente porque eles não porque os Estados Unidos, a cultura estadunidense, o governo estadunidense vai totalmente de contra as crenças que eles, que eles acreditam serem as verdadeiras, e eles praticam terror, no caso os fanáticos religiosos. Então agora vamos à nossa atividade de fixação da nossa aula de hoje. E a questão é, apesar da extração do petróleo ser muito importante para a economia do Oriente Médio, há culturas de cultivo que são milenares na região. Quais, quais são elas? Vou dar um, um tempo para você responder essa questão e daqui a pouco eu volto com a resposta. Pronto, voltando com a resposta da nossa questão da atividade de fixação da aula de hoje, que eu vou repetir a questão em seguida eu vou falar a resposta, que é essa. Apesar da extração do petróleo ser muito importante para a economia do Oriente Médio, Há outras culturas de cultivo que são milenares na região. Quais são elas? Trigo, oliva e vinho. Muito fácil, essa questão é apenas para nós fixarmos mesmo. Bom, e essas são nossas referências. Espero que você tenha gostado e aprendido nessa nossa aula. E até a próxima.